Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou fazer um exercício aqui sobre o pandeiro, sobre como a gente tirar o grave no pandeiro, no instrumento, para a gente trabalhar aqui a versatilidade de ter o grave aqui no pandeiro, fazendo o grave com o polegar, como fazendo o grave aqui na ponta do dedo. Vamos fazer aqui a concha e aí vamos contar quatro aqui, ó. Beleza? E aí vamos fazer o seguinte, vamos contar quatro e vamos fazer o grave com o polegar. Vamos lá. Ó. Isso aí. Esse já é um movimento que todo mundo costuma fazer, né? Agora, em vez de a gente começar a contar o quadro por aqui, a gente vai começar a contar por aqui para inverter o movimento. Então, ó, em vez de ser assim, Beleza? E agora a gente vai fazer também tentando achar o um grave aqui, batendo com a ponta do dedo, assim. Beleza? Vamos lá. Esse aqui, para a gente tentar fazer ele isolado, é mais difícil. Quando você está tocando, depois que você acostuma com o movimento, fica um pouco mais fácil para você fazer. Eu recomendo que a gente tente fazer, juntar os dois agora. Tanto o grave com o polegar, depois o grave com a ponta do dedo. está tocando e tentar encaixar o grave em momentos que você consiga fazer tanto com o polegar e depois com a ponta do dedo. Vamos tentar? Vamos lá. O legal dessa, dessa técnica aqui é o seguinte, você não pode parar interromper esse movimento. Sempre que você for fazer o grave, você tem que manter esse movimento. Por isso que a gente tem que saber fazer o grave tanto com o polegar como com a ponta do dedo. É isso que eu quero que vocês pratiquem. O movimento e aí sem interromper o movimento, aonde sua mão estiver, você conseguir fazer o grave. Que aí na hora que você estiver tocando, você vai ter mais fluência na hora de tocar e de fazer os ritmos. Beleza? É isso aí. Se gostou, curte, compartilha, comenta e vamos embora para o próximo vídeo. Até mais!